Colocar aqui agora assim, ó. Esse de válvula de caminhão, aqui dali. Tuxo de válvula de caminhão. Aquele? É. é. Edilson, é esse ferrinho aqui é do que é mesmo? Tuxo de válvula de caminhão. Tuxo, tuxo de válvula de caminhão. Ó gente, esse ferrinho aqui, eu tava num ferro velho com o meu cunhado que é mecânico e ele falou que isso aqui é um tuxo de válvula de caminhão. É caminhão ou é carreta? Caminhão. De... Caminhão aí, ó. Tem dois no motor, né? Hã? É, é dois que vem no motor? É uma de escape, São duas de escape e duas de, de missão. Pois é, meu, meu cunhado falou que é duas de escape e duas de missão. Ou seja, isso aqui é um tucho de válvula de caminhão. Então aqui eu cortei uma madeirinha, ó. eu vim aqui e cortei essa madeirinha certinho aqui, ó do tamanho certinho aqui dela aqui, ó. bonitinho, lixei ó. e fiz um prumo para mim. Um prumozinho artesanal, eu gosto dessas coisas. Agora vamos ver se dá certo aqui, ó. Veja bem, ele tem uma perfuração aqui, ó, que vai até o outro lado. Essa parte aqui, ela é mais larga do que essa. Então, a gente colocou a cordinha aqui, ó, bem justa mesmo. Aqui a gente esquentou com isqueiro, fez uma bolinha, então puxou. Aqui ele não vem mais, então tem que ser justinho para não ficar balançando. Então, agora aqui eu fiz aqui um pluminho para a gente guardar aqui de lembrança, ó. Um pluminho artesanal. Olha que bacana essa aqui, gente. Maravilha, Olha só, gente, que legal, ó, show de bola, ó. Então, como eu falei, ó, essa, essa parte aqui dessa perfuração, ela é mais larga do que a parte de cima aqui, ó. Então, a gente colocou essa cordinha bem justinha, aqui a gente veio com isqueiro, esquentou a pontinha da cordinha, fez uma bolinha para quê? Ao puxar, ela não vai mais passar por aqui, ó. Então, ficou fantástico aí, ó. Esse aqui é o meu pruminho aqui, artesanal, é. que bacana, ó.